É, bom dia. É, eu estou tá falando sobre nossa invasão na terra. E ter... o branco tá invasando nossa terra, né? E está ameaçando morte aí. E todo o povo de Paracaná, aí quero que você, governo do no estado e governo de federal, o o chefe maior podia ajudar a gente aí, o meu grupo Paracaná, né, aqui no Pará. E tudo que o pessoa que ele fala, e está ameaçando a morte, todo o meu povo, tá? autoridade e governo, o federal, e podia a, fazer uma coisa com o nosso povo aí, tá? Aí eu preciso de você aí, ajudar o meu povo, e porque eu, eu, eu gravei o vídeo para você vir e, e a situação é muito boa para nós não, tá? É muito complicado aí, tá? E de você meu vídeo, tá falando, ameaçando no morte aí, eu tô precisando o, a, a polícia de federal, o governo de federal ajudar o meu povo aí, tá? E eu falar com você autoridade e ajudar meu povo aí tá então obrigado a isso aí falar com você aí se tiver alguém podia fazer a força para ganhar tá